seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade, nós as primícias do teu gesto criador, aleluia, aleluia.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 que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas as coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da Salvação. Glória a você. Imagine como seria uma sociedade sem lei, o caos, a lei. É para manter a ordem, a harmonia entre as pessoas. E para que a justiça se cumpra, pelo menos deveria ser assim. E hoje nós vemos que o povo de Israel, o povo de Deus, recebe dele uma lei. Não é simplesmente um código de Regras, um conjunto de normas, simplesmente. É sim, Deus que numa relação amorosa com o seu povo, dá a orientação, o direcionamento, para que esse povo se sinta guiado por ele. Observar a lei de Deus, não é simplesmente cumprir as coisas mecanicamente, mas é relacionar-se com Deus. Sabendo que ele nos apresenta um caminho seguro Para viver feliz nessa terra E um caminho que nos aponta para o céu Para a eternidade Hoje a palavra de Deus fala sobre A verdadeira religião Que tem por base a lei de Deus Os dez mandamentos Religião quer dizer religamento entre Deus e o homem mas acontece que o povo de Israel que recebeu a lei do Senhor agora começa a transformar a religião num conjunto de preceitos apenas os dez mandamentos agora são transformados em centenas de regrinhas observações porque o povo judeu quer salvaguardar aqueles costumes, quer proteger a lei e eles começam então a criar uma série de outras coisas ao redor da lei. Por exemplo, eles acreditavam que o homem poderia se tornar impuro entrando em contato com algumas realidades, como se o mal estivesse fora deles. Não se podia tocar num corpo de um defunto não se poder, poderia estar, talvez, no mesmo local onde viviam pagãos. Nem mesmo se podia tocar numa mulher quando ela estava no período do, do ciclo menstrual. É a mentalidade daquele povo. E eles consideravam que assim eles se tornavam impuros e eles precisavam depois se purificar com vários ritos intermináveis e cada vez mais eles iam se distanciando daquilo que é o essencial, o fundamento da lei de Deus. Jesus é aquele que resume os dez mandamentos em dois, que na verdade acabam se apresentando como um só, porque ambos são indivisíveis, amar a Deus de todo o coração, de toda a inteligência, de todo o ser e ao próximo como a si mesmo. Não há como somente buscar a Deus e não amar ao próximo. Não há como tentar amar o próximo e não olhar para a fonte do amor que é o próprio Deus. E os judeus, ao contrário de Jesus, eles começam a multiplicar tantas coisas. Jesus é aquele que resume, sintetiza. De maneira que, quando você ama você necessariamente está cumprindo toda a lei. Talvez muitos de vocês não se lembrem dos dez mandamentos aqui. Mas se você colocar como princípio da tua vida, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como eu amo a mim mesmo, certamente você não vai pegar aquilo que não lhe pertence. Certamente você vai ser fiel ao seu relacionamento, e não vai interferir, nem desrespeitar o relacionamento dos outros. Certamente você vai ser verdadeiro. Você vai respeitar, honrar pai e mãe, os mais velhos. Você vai dedicar um tempo para Deus. Você vai ter o sentido do sagrado, do nome de Deus, daquilo que é santo. Você vai ser grato por aquilo que você tem e não vai precisar comparar a tua vida com a vida dos outros. E talvez até mesmo invejar aquilo que é do outro. Assim é o mandamento de Deus. E o Senhor simplifica todos esses mandamentos mostrando que o fundamento é o amor. Já os judeus, ao contrário, eles começam a criar tantas coisas em torno do mandamento... Que hoje eles diante de Jesus, ao invés de beber daquelas palavras e se converter, eles começam a observar Jesus, porque as palavras de Jesus incomodam. Aquele povo vivia uma fé de fachada, porque eles tinham esvaziado o sentido da religião. Religião não era mais o encontro com Deus e com os irmãos, era um monte de normas a serem cumpridas e agora os judeus ao invés de aproveitar aquela presença de Jesus começam a analisá-lo para apanhá-lo em algum possível erro e assim poder condená-lo, acusá-lo para driblar a própria consciência mas como Jesus é irrepreensível não encontraram nada para falar de Jesus dessa vez mas eles viram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Veja bem, aqui não se trata simplesmente de um hábito de higiene que é necessário e mais ainda nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos, não é? Cuidar disso, da higiene. Mas não se trata disso no evangelho. Ali... Os judeus estão falando daquele rito de purificação, de lavar minuciosamente as mãos, até as vasilhas e tudo mais, não é? Como se isso fizesse deles mais santos, como se isso fosse sinônimo de religiosidade. E Jesus vai dizer que o que torna o homem impuro não é o que entra nele, mas é o que sai, é o que vem do interior. Vamos olhar para os nossos dias. Também nós talvez possamos ter esta mentalidade de que o mal está sempre fora de nós. O mal está no outro, naquele grupo, naquelas pessoas. E a gente começa com aquela mentalidade de eles contra nós. Porque é mais fácil você lançar a culpa sobre alguém porque daí não é preciso se responsabilizar. Um exemplo disso. Quando eu digo assim tal pessoa me irrita. É diferente de eu dizer, eu fico irritado com tal pessoa, com a atitude dela. Quando eu digo, tal pessoa me irrita, eu estou colocando essa pessoa como a causa do problema. E é ela o problema, o mal está nela. Tanto é que está me irritando, não é? Eu posso dizer. E daí eu saio de cena já que ela que está errando, está me afetando. Já quando eu digo tal atitude dessa pessoa, me deixa irritado. Eu estou dizendo como isso me afeta e como eu permito que isso repercuta na minha vida. E sou, se sou eu que sinto, quer dizer que eu também sou responsável por lidar com isso. Não vou conseguir talvez mudar o outro, mas olhando para mim e vendo o quanto isso me incomoda, eu posso encontrar a solução. Agora lá, quando o problema é o outro, não tem solução. Não é? E fica muito mais confortável achar que o mal está nele, quando na verdade nós permitimos que o mal nasça de dentro de nós. É claro que existem Alguns momentos em que as tentações, e a tentação não é propriamente o pecado, é uma sugestão do mal, uma proposta do mal. O pecado é quando eu estou consentindo, não é quando eu sinto alguma coisa, mas quando eu consinto. E nesse momento em que eu consenti, ou seja, deixei que os meus pensamentos não é, fossem além, deixei que aquilo que eu senti me dominasse. Daí sim, nasceu o pecado de dentro de mim. E eu não posso dizer que o pecado nasceu do outro. Ah, do, outro, do jeito que o outro se veste. O que, que ele faz? O que, que ele deixa de fazer? Na verdade, eu mesmo permiti que aquilo fosse gerado em mim a partir do contato que eu tive com essas realidades. Não estou falando que não haja mal à nossa volta. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que todo o mal vai brotar sempre de dentro do ser humano. Caso contrário, nós vamos enganar a nós mesmos. E a palavra de Deus hoje nos fala que esta palavra não é somente para ser ouvida, mas para ser praticada, senão nós nos enganamos. E nós não devemos entrar no mundanismo. O mundanismo pode estar presente também na igreja. E às vezes até mesmo com uma fachada de religiosidade. Quando a gente se esconde por trás das práticas de devoção, que são muito importantes, mas que não substituem o amor. Quando a gente confessa as coisas pela metade, e às vezes basta a gente colocar algum pecado apenas e achar que ele é o único da nossa vida, talvez seja aquele ponto fraco seu. Mas e as outras coisas que às vezes estão interligadas com aquilo que você confessa tanto? Por que, que eu caio tanto nisso? Certamente isso tem relação também com outras coisas da minha vida. Como eu me relaciono com Deus, como eu vejo a mim mesmo, como eu me relaciono com o outro. E eu preciso ver a totalidade. Por isso não há como extrair da palavra apenas aquilo que nos convém e nem mesmo acrescentar algo à palavra. A palavra já é completa. E aqueles homens, eles faziam vista grossa para o essencial e se ocupavam de coisinhas para aparecerem até diante dos outros mais santos e driblar, como já disse, a própria consciência. Irmãos e irmãs, Cristo é a verdade e é a verdade que liberta. A verdadeira lei, a lei do amor. E não quer dizer... Que o amor nos dá o direito de fazer aquilo que a gente quer. Algumas pessoas hoje deturpam a palavra amor. Até mesmo confundindo-a com paixão, com desregramento, com qualquer outra coisa que é de tudo. Carência, desculpa, justificativa para alguns comportamentos, menos amor. Quando realmente eu abraço a lei de Deus, que é a lei do amor, eu vejo... Quão sagrado ele me fez, eu vejo quão belo ele é e eu também passo a olhar o outro de uma outra forma. No outro existe o mal em mim também, mas no outro existe o bem porque nele habita o Espírito Santo. Jesus falou já de todas as coisas que podem sair de mal do coração humano né? Inveja, assassínios, adultérios E uma série de coisas, uma lista aqui de pecados A gente precisa estar atento porque tudo nasce daqui de dentro Pode nascer talvez uma conversa de WhatsApp Que vai depois tomando corpo E vai se transformando em pensamentos E quem sabe até em atitudes Nasce Talvez daquela mania de eu dizer as coisas e não medir as palavras E matar o outro com a minha palavra agressiva Nasce da minha indiferença Vou deixando para depois, finjo que não vejo, me torno insensível E quando eu percebo as coisas se avolumaram e eu me omiti Mas do coração humano também nasce a humildade Nasce a sensibilidade, nasce a fidelidade, nasce o compromisso, nasce o amor, nasce a misericórdia, nasce a responsabilidade na fé. A lei não é para oprimir-nos e nem mesmo a obrigação. A lei de Deus é o amor que nós abraçamos daquele que nos abraça com a sua presença, porque quer o melhor para nós e por isso nos guia. Que nós não vejamos na lei de Deus simplesmente meras proibições, mas como esse caminho que Ele realmente nos oferece para uma vida melhor, conosco mesmo, com os outros e principalmente com Ele, que é o autor da vida, de quem provém todas as luzes e no qual não há mudança, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Com seus mandamentos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Todo Criador, Criador do céu,